Olá pessoal, sou o professor João Fabro da Universidade de Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Ticacard Circuits Hoje estamos na nossa aula 11 Em que eu vou falar sobre conversão de valores do tipo inteiro para do tipo numérico com ponto flutuante ou float Então, estamos aqui com o nosso circuito contém a leitura dos dados numéricos de tensão então aqui no potenciômetro eu estou ligado aqui na porta analógica 0 a 0 né? e a hora que eu executo a minha simulação eu variando aqui o valor do meu potenciômetro né? eu vario a tensão né? de 5V até 0V e essa tensão então é medida pelo meu código do Arduino tá? através de uma digitalização desse valor de tensão num valor numérico inteiro de 0 a 1023 então deixa eu mostrar aqui para vocês o código tá? então esse código aqui ele já tem tudo aquilo que tinha na aula anterior mas ele faz também uma coisinha diferente aqui que eu vou mostrar um detalhe que é o seguinte ele Converte o valor da leitura na faixa de 0 a 1023, né, a variável leitura que está aqui, ele converte uma variável tensão lida. Essa tensão lida é do tipo float, que quer dizer ponto flutuante, ou um número é, real, né, um número que tem casas depois do ponto ou da vírgula. Essa conversão então é feita pelo valor né, da leitura dividido por 1023 e multiplicado por 5. É sempre importante quando você faz uma conversão de valores inteiros para valores de ponto flutuante você sempre colocar o ponto zero na frente né? uma numeração com o ponto flutuante para que o, compilador, aqui, o computador entenda que você quer o resultado do tipo float senão ele vai converter tudo para inteiro na hora de fazer as operações então, na hora que eu divido o valor de leitura por 1023 ele vai da faixa 0 a 1023 para a faixa de 0 a 1 então 1 um aqui, multiplicando por 5, eu vou ter na faixa de 0 a 5 volts. Ok? Então eu estou escrevendo o valor lido na minha porta analógica, a 0, e em seguida o valor convertido em tensão no meu monitor serial. Então eu vou voltar aqui é, a uma visualização que a gente possa ver o monitor serial sendo executado. Né? E vou mostrar aqui o meu código sendo executado. Então quando a leitura está em 2.5 volts aqui embaixo né, eu vou ter 511 que é o valor amostrado e daí após o cálculo ele vai 2.5 ok, variando aqui então vou variar para 4 volts mais ou menos então ele faz aqui a amostragem e a conversão vou variar aqui até 5 volts então dá 1021 né, não sei se dá para ler aqui e o resultado que ele escreve aqui é o 4.99 Deixa eu tentar fazer um zoom tá. voltar aqui Mostrar o monitor serial Então agora está executando o código ali Então vou baixar aqui para 1 volt tá. E ali no monitor serial Vai aparecer já o valor de 206 1.01 volts está vendo ali embaixo ok pessoal então com esse nosso código aqui você consegue converter um valor inteiro, né, na faixa de 0 a 1023 num valor de ponto flutuante na faixa de 0 .0 até 5 5 0.0 até 5.0 5.00 ok, espero que vocês tenham gostado da nossa né, pequena aula aí de conversão de valores do tipo inteiro para o do tipo float ou ponto flutuante. Obrigado, até a próxima.